Olá, aqui é o Zanon, e vamos para o segundo capítulo da nossa minissérie Os três motivos que te impediram de emagrecer em 2020 e como deixar o emagrecimento mais fácil. Esse é o tema de hoje aqui. Vamos ao assunto. Ai, Zanon, emagrecer é muito difícil. Eu não consigo mais emagrecer. Tá, me conte. O que, que você estava fazendo, que você estava emagrecendo, e que agora você está fazendo e não consegue mais emagrecer? Ah, é que eu dei uma parada com os exercícios, sabe? Afluxei um pouco na dieta, e tomei o café, e os os resultados, voltaram, eu paguei o peso, e eu não consigo. Então, o que, que eu quero dizer? Um grande motivo que não te deixa emagrecer, depois que você já começou, é não ter Consistência. Você começa as coisas e para. Você começa a fazer exercício e para de fazer exercício. Você começa a fazer dieta e para de fazer dieta. Isso é o um motivo pelo qual você não continua, não consegue emagrecer. Isso é o um motivo pelo qual 78% das pessoas que conseguem emagrecer não conseguem manter o emagrecimento por 5 anos. É aquela sensação que é sempre muito difícil. Sabe por que é sempre muito difícil? É sempre muito difícil porque você para. Você não pode parar, você não tem que acelerar. Você tem que manter o que você está fazendo. Não vai ser para sempre muito difícil. É isso que eu quero falar aqui para você. Porque como deixar emagrecimento mais fácil? Tenha consistência nesse processo. Seja comprometido com você, seja comprometido com o seu objetivo. Como que vai deixar emagrecimento mais fácil? você aos poucos vai ver o que você vai fazendo sem parar, ele se torna mais fácil de fazer. Você vai adquirindo o hábito de fazer essas coisas. Você vai masterizando, vai encontrando formas desses hábitos se tornarem mais automáticos no seu cérebro. E dessa forma você vai levando o emagrecimento de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil. Desse jeito, continuando fazendo sem parar, teus resultados continuarão aparecendo. Porém, se você insistir em continuar parando, você vai engordar de volta. Então, se você quer acabar com a tua falta de autoestima, quer olhar no espelho lá e ver, se sentir feliz com o que vê, você tem que continuar. Faça chuva ou faça sol. Motivo bom, motivo ruim. Preguiça, desânimo, animação. Motivação, desmotivação. Não importa. Você tem tem que ter consistência nesse processo. Lembra do objetivo do, do que te fez começar, que através disso você pode continuar fazendo. Você não pode ficar procurando uma fórmula mágica. Fórmulas mágicas para o emagrecimento não existem. Você não tem que ter pressa, você tem que ter consistência de que daqui um ano, dois anos, você vai valer que ver que valeu a pena ter esses hábitos novos, essa construção mental que te levou a fazer o emagrecimento dessa maneira leve e consistente, para ter resultados duradores. Não adianta só ter resultado rápido. É legal ter resultado rápido? É legal. Mas esse resultado rápido, ele tem que durar. No verão, na primavera, no inverno, no outono, e no verão seguinte, na vida toda. A consistência no que você fizer não importa. Vai mudar todos os resultados da sua vida. Então, seja consistente. Sem pressa, mas sem pausa. Assim, você vai chegar no teu objetivo. Um abraço e te espero agora a próxima semana com o episódio 3 dessa nossa minissérie aqui. Tchau, tchau!